Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha aí a lista do pessoal que esteve comprando os nossos cursos e ganharam algum presente, né? Então tá aqui por ordem alfabética a postagem que foi feita no correio a partir do dia 11 de junho, né? E eu coloquei aqui em ordem alfabética para vocês, então aqui tá o pessoal que ganhou mapa, ganhou apalpador... Ou até pessoas aqui que chegaram a comprar algum material. Tem pessoas aqui até dos Estados Unidos, tem de Luxemburgo também, mais para baixo. Então tá aí. Então acompanhe por ordem alfabética, você que ganhou o presente ou você que comprou o presente. Está aí o seu nome, o seu CEP, o seu estado, o número do registro da postagem no correio e o valor que eu paguei da postagem. Né? Aqui é só para constar. E, mas vocês sabem que o, vocês têm frete grátis. O correio vai entregar para vocês de forma gratuita. Tanto para quem comprou, tanto para quem realmente ganhou de presente o mapa ou o ou apalpador. Ou quem sabe os dois, né? Quem aproveitou lá e comprou o curso logo lá nos primeiros dias, no primeiro e segundo dia, ganhou o mapa e apalpador. Aí os demais foram ganhando o mapa, outros que deixaram para depois, ganharam lá o mapa dos cinco elementos, né, e também o mapa dos pés, né, plastificado no tamanho A4. Então tá aqui por ordem alfabética, na hora que você achar o seu nome, você pausa o vídeo, ó lá, chegamos lá no final, na hora que chegar no seu nome, você pausa o vídeo e dá uma olhadinha no número, né, vou colocar aqui, ó, esse número aqui, onde tá o, onde tá aqui a, opa, isso, onde Cadê o mouse? O mouse está aqui. Ó. Então, essa coluna aqui é a coluna do registro. Então, você copia esse número, entra no site dos Correios, coloca esse número lá dentro. Esse é o número para você pesquisar onde está a sua postagem. E eu vou pedir para vocês, quando a postagem chegar aí na sua casa, no seu endereço, para você comunicar a gente, né? ou tira uma foto, publica no grupo que você participa, ou manda um oi a gente, para a gente ter o controle que a encomenda chegou até na sua casa, até no seu endereço. Então tá aí, tem muitas postagens. Olhe com atenção, procura o seu nome e vá nas colunas aqui, na coluna de registro. Digite esse número dentro lá do site dos Correios. E assim você vai saber onde está a sua postagem, onde está a sua encomenda. Algumas pessoas que o Correio não entrega na casa... Precisa fazer o um acompanhamento para saber se a encomenda chegou na sua cidade. Porque a gente sabe que o correio ele não entrega em todos os endereços. Tem alguns endereços que o correio não entrega. E aquelas pessoas que sabem que o correio não chega na sua casa, vai acompanhando. que quando você vê que chegou na sua cidade, aí você vai até lá o correio e retira, né? Com esse número, você vai com esse número que está aqui, leva um documento seu... E para comprovar que você é o dono dessa correspondência, né? para você tirar essa correspondência junto aos correios. Então é isso aí pessoal, de A a Z, passei duas vezes para vocês. Dá uma olhadinha aí e avisa a gente quando a sua encomenda chegou, o seu presente ou se você comprou um dos nossos produtos. Grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.